Glória a Deus. Vamos orar então. Vamos buscar a face do nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, te louvamos pela tua infinita bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia para conosco. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor nos cobrirá com as suas penas. E debaixo das tuas asas estaremos seguros. Porque a tua verdade, ela é escudo e é broquel. Naia canta na abrachar. Livra, Senhor, o teu povo. Livra, Senhor, a tua igreja. Livra aqueles que estão comigo neste propósito. Livra, meu Pai, aqueles que estão comigo de outros estados, de outros países, cidades, aldeias, onde quer que houver alguém, Senhor, Manayasub, Andarabashai, participando juntamente comigo deste propósito e desta oração. Chegue diante de ti o meu clamor E o clamor deste povo Que clama junto comigo, Senhor Porque eu não estou sozinha nesta guerra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Por isso visita agora, Senhor, cada lar Cada família aqui representados visita cada um que está comigo neste propósito visita todos aqueles que estão desempregados abre as portas do bom emprego, bom salário, bom ganho visita aqueles que têm negócio próprio, meu Pai que precisam da tua bênção que precisam que o Senhor venha fazer uma grande obra no seu negócio Deus eterno, coloque as, as tuas mãos sobre o trabalho de cada um Sobre o meio de vida de cada um, meu Deus Esteja com este povo, meu Pai Esteja fazendo uma grande obra na vida deles Esteja abençoando, esteja curando aqueles que estão enfermos Esteja levantando aqueles que estão caídos no caminho Despertando aqueles que estão dormindo O sono da negligência, o sono espiritual O sono da indiferença para a tua obra. Desperta, meu Pai Desperta e levanta nesta nação um grande exército De homens, de mulheres de Deus De jovens, de crianças que clamam diante de ti Oh, sub canta na meu Deus Levanta aqueles que estão caídos, aqueles que estão sem forças para caminhar Fortalece aquele que está fraco, desperta, meu Pai, o teu povo diante de ti Faz uma grande obra nesta nação Envia o reavivamento espiritual Envia cura o milagre para aqueles que estão enfermos toca na raiz da doença toca meu pai agora no mal que está sobre essas vidas e lança por terra toda a obra do inimigo Destrói arma forjada Ferramenta preparada Toda sentença do inferno Contra nós Contra nossa família Contra a tua igreja A tua palavra diz que as portas do inferno Não prevalecerão Contra a tua igreja Porque a tua igreja É soberana Senhor Por isso manifesta o teu poder A tua igreja está acima de Principados, de potestades E dominadores Ninguém pode sair da tua casa e falar que aquela igreja... Não vai continuar, que aquela igreja vai parar, que aquela igreja não vai para frente se você não estiver lá. Não, porque a, a igreja é do Senhor, a igreja não é do homem, na né? sube, anda lá, baixai. Glória a Deus, porque a noiva é do Senhor. Por isso, meu Deus, manifesta o teu poder e faça uma grande obra em cada igreja evangélica, meu Pai. Faz uma grande obra, meu Deus, em cada ministério, levanta homens e mulheres de Deus dispostos a te servir, dispostos a levar a tua palavra, a fazer a tua vontade, dispostos a pagar o preço que às vezes é alto, mas o preço mais alto foi o Senhor quem pagou, meu Deus e meu Pai, dá força ao teu povo para continuar na batalha, dá força ao teu povo para continuar, Senhor. E não deixa que eles desistam Eu clamo a ti Senhor Por cada um E eu peço que o Senhor nos dê a coragem De Neemias, nos dê a força De sanção, a fé de Abraão Meu Deus, dai-nos a vitória E faça grande obra Na vida dos meus irmãos As minhas irmãs que estão enfermas Eu oro pela vida da irmã Bela Pai, eu oro pela vida Do meu esposo, pastor Joaquim Eu oro também Pela vida, meu Pai amado, de todos nós. Nossos irmãos que estão enfermos. Uhum. Toma nas tuas mãos, irmão Maria, irmão Valdir, todos os irmãos uhum. que estão enfermo, uhum. enfermos, toma nas tuas mãos a irmã Nelly, Senhor, dá vitória para ela, coloca a tua mão poderosa sobre ela, o Senhor, levou sobre si as nossas enfermidades. Uhum. As nossas dores foram levadas sobre Ti no Calvário. Por isso, visita agora lá baixar e toca na raiz da doença e consome com ela. Destrua ela pelo teu poder e derrama sobre nós a tua cura, teu milagre, a bênção da saúde, meu Pai, sobre toda a tua igreja, sobre todo o teu povo. Faz uma obra gloriosa, meu Pai, através deste grupo de homens e mulheres. Ó oh Deus, que estão junto comigo neste propósito, realiza grande obra nesta nação. Toma o povo brasileiro em tuas mãos, toma o Brasil nas tuas mãos. Deus eterno, coloca, Senhor, as tuas mãos sobre as injustiças sociais. Coloca a tua mão poderosa, usa nas tuas mãos os nossos governantes, para que possam, meu Pai, socorrer o pobre, socorrer o aflito e o necessitado. Toma também os hospitais, toma também os postos de saúde, os UPAs. Tomem tuas mãos os pronto-socorro. Coloca tua mão, Senhor, sobre todos aqueles que trabalham na área da medicina, na área da saúde. E sobre todos que trabalham, meu Pai, na área do ensino. Meu Deus, aqueles que trabalham também como cuidadores de idosos, nos asilos, meu Pai trabalham como cuidadores de crianças, meu Deus, em nome de Jesus, nas creches e também, Senhor, nas escolas. Coloca a Tua mão. Tu és o guarda fiel de Israel. Guarda as nossas crianças. Guarda os nossos adolescentes, os nossos jovens. Guarda os nossos idosos, Pai, em nome de Jesus. Opera, Senhor, com a Tua mão forte e poderosa e dá vitória à Tua igreja, vitória ao Teu povo. Visita aqueles que estão vivendo nas ruas da cidade. Ao relento Que vivem embaixo de barracas De marquises, de pontes De viadutos Eu oro também por aqueles que vivem ali Na Cracolândia, meu Deus Tem compaixão daquelas vidas Tem compaixão daquelas almas Eu repreendo o espírito do vício Eu ordeno que ele saia Pelo poder e autoridade Do nome de Cristo E onde quer, meu Pai Que a minha voz chegar E que houver pessoas viciadas eu repreendo agora eu repreendo em nome de Jesus que saia todo espírito do vício poder e pela autoridade do nome de Cristo, que esta pessoa sinta enjoo, que esta pessoa sinta ânsia de vômito por esse vício em nome de Jesus, que a partir de hoje, ela seja liberta ela seja dominada pelo teu espírito e não mais pelo vício em nome de Jesus eu peço teu socorro eu peço a cobertura do teu sangue sobre nós Sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a tua igreja, sobre o teu povo na terra. Senhor opera, Senhor nos guarda e nos livra do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Nós entregamos tudo em tuas mãos, confiamos e esperamos no teu nome. Em nome de Jesus. Amém.